O Instagram já permite agora fazer sondagens nas histórias e para isso basta adicionar uma imagem, um vídeo, ou outro conteúdo à sua história e depois ativar a opção de sondagem. São duas hipóteses, pode alterar o texto que está, pode ser sim, não ou pode ser nomes de marcas, aquilo que entender. Pode adicionar componentes gráficos para ajudar a perceber as escolhas, por exemplo, vamos supor que tem dois livros, então pode adicionar uma seta para o nome do livro A e outra seta para o nome do livro B, a indicar na imagem. Depois vai conseguir ver que, quantas pessoas é que votaram em cada uma das opções e o nome das pessoas e o total de votos que foram obtidos. Isto só o que tem acesso. Toda a gente tem acesso à percentagem de voto. Portanto, esta foi uma inovação interessante das histórias do Instagram que permite adicionar interação eh, em que pode ser utilizado para saber o que é que as pessoas têm mais interesse em aprender, saber que produtos é que as pessoas demonstram mais interesse, ou para fins mais lúdicos ou pessoais, em que pode apresentar várias escolhas e ver a reação das pessoas rapidamente. Ok, abrimos a nossa aplicação do Instagram e nas histórias vamos tirar uma fotografia normal. No entanto, eu poderia fazer um boomerang, rewind, mãos livres em vídeo, mas vamos selecionar a opção de fotografia. Então, capto a minha fotografia e agora vamos clicar na opção de etiqueta, e temos então a opção de sondagem. Clico em sondagem e posso fazer uma pergunta. Vou perguntar, por exemplo, já leste este livro? Ok? Já leste este livro. Agora, a opção em sim e não, neste caso até está bem, mas eu poderia clicar no sim e alterar para... outra coisa. Portanto, pode alterar livremente... O texto das hipóteses, neste caso vou deixar, posso clicar e arrastar, vou colocar na parte de cima e agora complementarmente eu posso usar todas as outras ferramentas. Eu vou usar aqui o marcador para dar aqui algum contraste ao fundo eh, do, do texto que temos em cima. Então podemos naturalmente pintar o fundo e outros elementos gráficos como nós já fazíamos em outras hipóteses. Ok, cá está. Eu vou clicar no texto. Neste caso até faltava aqui um caractere que estava mal escrito. Posso editar a sondagem antes de publicar. Ok. Vou voltar a posicioná-la. Muito bem. E agora vou fazer continuar. E vou publicar na minha história. Agora, ao clicar, aparecem aqui as opções. Como pode ver, tem a indicação do Instagram que diz toca para votar e informa que essa informação vai ser de acesso do administrador. Eu vou tocar no meu voto. Sim, aparece aqui a minha votação. Por isso este é o novo recurso das histórias. As histórias têm cada vez mais público a ser utilizado. Então pode utilizar este formato para criar interação com o seu público.